como criamos a nossa web rádio comunitária. Durante a pandemia da Covid-19, surge o diálogo e a demanda de fomentar a comunicação popular como desejo de variados movimentos culturais na cidade do do Ceará. Começamos a discutir possibilidades e formas de viabilizar a construção de um veículo de comunicação que estivesse disponível para dar voz e visibilidade aos agentes culturais e comunitários tivesse uma atuação colaborativa. Assim, nosso web rádio Carfundó foi fundado. Para colocar em prática o nosso sonho coletivo, eram necessários alguns equipamentos, como computador, mesa de som e microfone. Para difusão comunitária, usamos caixas de som nos quatro cantos do nosso prédio, que foi um antigo posto policial e que hoje é administrado por um dos parceiros culturais. Gravação e transmissão Fazemos um estúdio que instalamos na sala do prédio. Temos um custo fixo com a internet para manter o site de streaming ou transmissão ao vivo. Iniciamos através de um financiamento público no edital da lei da emergência cultural durante a pandemia, Leal de Blanc. Gravamos os programas em sua maioria via áudio de WhatsApp e depois montados com o um programa de edição de som no nosso caso, o alto DJ. Temos o desafio dos cuidados com o distanciamento da pandemia e a adaptação da acústica, do estúdio evitando ruídos de fora e o convívio com o calor. O isolamento e a falta de estrutura fez com que a Rádio Capundol realize programas ao vivo, bem como a transmissão a partir de diferentes localidades onde moram os apresentadores. Utilizamos computador e headphones próprios para gravar ou colocar no ar algumas programações. Mantemos no ar no site 24 horas por dia um acervo musical e poético regional. Quero finalizar dizendo que é possível construir coletivamente uma web rádio comunitária. Aprender a fazer rádio de forma colaborativa, e criando trocas de saberes para além das nossas fronteiras. Venham conhecer a Rádio Cafundó, nos encontre através do site www.radiocafundó.com.br ou pelas redes sociais Instagram e Facebook.